Sabe qual é, que é. dentro, Tô vendo que coisa pesada, eu não gosto de ficar falando <risos> Fico me botando Essas coisas, pra me falar, os outros depois ficam reclamando Ah bom Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom, hoje eu tô aqui com a minha mãe Mais uma vez Oi. <risos> a Gente, a gente tá falando assim Porque esse é o terceiro vídeo que a gente tá gravando No mesmo dia, por isso que a gente tá com A mesma roupa, no mesmo cenário Enfim, gente E no vídeo de hoje, a minha mãe vai reagir A Opa. Melanie Martini <risos> Sim. A gente, ela nunca ouviu falar de Melanie Martinez Então eu tô aqui para mostrar pra ela Gente, já vou falando aqui A minha, minha assim, coisa com a Melanie É tipo assim, eu não... Eu tenho umas musiquinhas delas, dela que eu acho legaizinhas e tal Mas assim, eu nunca vi tradução, nunca vi clipe Assim, só, só essa que eu vou mostrar aqui primeiro Eu já vi o clipe, eu acho Ué Mas assim Tirando isso, eu não conheço muito da Melanie e tal. Eu sei que muita gente se inspira nela e tal. Sabia, mãe? É. Muita gente se inspira nela e tal. Ah, e lembrando que a opinião dela é a opinião dela. A opinião minha é a opinião minha. Ou seja, nem todo mundo é obrigado a ter a mesma opinião, a gostar e tal. Se ela não gostar, a gente, não tem como agradar todo mundo. Não importa o que você faça, né, gente? Então, assim... E também a opinião, né, gente? Nem todo mundo precisa gostar. Mas enfim, gente, a gente tá preparada, mãe? Sim! Gente, minha mãe tá famosa, então... Famoso é assim, gente, pega o celular no meio da gravação, famoso é assim. Solta, DJ! Soltei. Ai, ah, gente, o nome da música é Dollhouse, Dollhouse, alguma coisa assim. Deu me defenderá, Tá. E quando tudo começou a girar, girar, girar, girar. Eita! Que? Tá! Que? Nossa! Olha o que eu fui ver! Credo, é. Já vi que é <risos> <risos> Eu já já eu já, ent... okay. eu já tô entendendo mais ou menos o que ela quer okay. dizer. É um clipe. É. é, já entendi também. Entendeu? É, agora vai repetir, né? Uhum, é. é que tá falando ali que, é tipo, as, as bonecas, vem tudo que acontece, né, naquela casa ali. Que parece que é uma família perfeita, mas que acontecem coisas, né, ali por trás que é. só elas vêm. Sim. É, e aí ela está retratando Realidade, né, de muitas famílias Muitas famílias, realmente é, de... Que aparecem, na, principalmente Na internet, Sim. na Facebook Nas redes sociais, elas são todas felizes E perfeitos é. Não tem problemas, mas é, Ela tá retratando isso Tem, toda família tem problema é. Umas com mais, outras com menos Sim, até que é Normal isso aí que ela botou, né o que acontece Normal. realmente, é o que acontece, né? É. Na verdade, é, é assim que acontece em muitas casas. É. É triste, né? É, é triste. O que você achou do clipe? Não é dos piores, não. <risos> não. é dos piores, não. Olha, esse daqui eu nunca vi, gente. Tem até medo, assim, do que pode vir mas para mim falar que o coisa é brava tem que ser um troço muito do mal mesmo esse daí até que é relevante não tem nada demais até agora não vi nada demais não apesar dela de foi um palavrãozinho ali mas o que que a gente não vê palavrão hoje em dia eu não falo né nem você mas hoje em dia palavrão é normal hum. Tô usando Lembra que eu te falei que muitas pessoas se inspiram nela? Uhum. Então, depois que ela surgiu, aí que começou essa coisa de... Bom, eu acho, né? Eu acho, gente! Eu acho! Né? Depois que ela começou né com esse cabelo de... Ela que começou com esse negócio de cabelo repartido no meio, duas cores assim, sabe? Ah, eu pensei que tinha sido abrindo. Não, abrindo os cabelos assim. Não, abrindo cabelo colorido. É, mas é tipo... Não o cab... mexe, né? mexe, né? Não, o cabelo dela, tipo assim, era, né? porque figura, ela tá loira. Mas era em cima, era verde, embaixo era preto, eu acho. A raiz era verde, em cima era preto. Ah. Isso foi uma coisa que ela inventou também, que quase ninguém usava. Tocando música safado uhum. é porque, como ela ficou feinha, né? É, ele fez tudo para ela se transformar. Uhum. Ela foi, fez o que ele quis. Pag... Ele pagou pra ela, ah, ele pagou pra ela se transformar, ele fez, ela fez a vontade dele, fez, né, pra agradar, e depois ainda morreu outra, que cachorro! Ah! Ah. Que triste, tadinha, tá vendo? Tá vendo, gente? Isso é um exemplo aí pras meninadas aí, ó, que fica querendo trocar de tudo aí, né? Trocar de pele, trocar de cabelo, de cor, de, de tudo aí que eu vejo o pessoal aí reclamando de tudo, sabe, né? Cada um tem que ser feliz com o que tem. Se puder melhorar porque quer, é uma coisa. Agora, querer fazer porque o outro está pedindo, porque quer agradar o outro, não. Porque o outro pode ir embora e você vai ficar chupando o dedo. Então, isso não é uma regra. Pode acontecer ou não, mas você não vai arriscar, né? Então... Faz aquilo que for melhor pra você e não pra agradar os outros. Pra você se sentir bem. Se houver necessidade, vai trabalhando isso mentalmente na sua cabeça, né? Eu porque... é psicóloga. É, porque isso é viciante. É igual você faz uma, daqui a pouco você quer outra. que outra nunca tá bom, entendeu? Então olha aí que tristeza. Acontece, Acontece. mesmo. Yeah. Oh, triste, né? Yeah. Mas passa uma mensagem positiva, é, positiva de alerta mesmo. Assim. É. O que você achou? Você gostou? Você... É, gostar. É bom porque é uma mensagem, né? Mas é triste, né? É É bom que não existisse isso, né? Mas, Mas existe. Mas foi bom o vídeo. As músicas da Melanie são bem assim, questão de passar mensagens sobre coisas da vida, sabe? Só que ela tem uns, uns clipes que são bem bizarros, mas eu não, eu não conseguia achar um clipe bizarro assim. Tá. Eu, pra mim, esse daí era o mais bizarro de todos. Não, até que não, né? É questão de olhar e entender. Olhando Sim. assim, parecia que era, ó, oh, esse troço vai ser pesado, mas não é. é. É pesado, a mensagem não é boa, é uma mensagem triste, mas é real. Então, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Like, se inscrever, ajuda muito, muito, muito mesmo. Então, se vocês puderem, por favor. As redes sociais vão estar aí na descrição do vídeo. Então é isso, gente. Um beijo. beijo. Tchau.